Hoje vamos apresentar, vamos apresentar as cores em inglês, não é? Sim, então vamos começar. Qual é esta cor, Kika? Pink. E esta? Green. Esta? Pushu. Em Inglês. Pushu. Purple. Purple. E esta? Brand. Em Inglês. Yellow. Ah. E esta? Blue. Que cor é esta? Assim? Red! Red! Ah, estás a dormir? <risos> Agora vamos começar a ver as nossas cores nos brilhantes. Sim. Vermelho! Vermelho! Em inglês! Hoje estamos a dar mal em inglês, Francisca! Sim! Tina! Vamos embora! Qual é essa cor? Red! Red boy! mais uma verde em inglês criatura <risos> green é. a outra azul inglês inglês <risos> como é <risos> como é amigos vocês sabem blue é. E agora esta. A Kika sabe. Não sabe, vai. <risos> o pai sabe? Vamos perguntar ao pai. Pai, tu sabes? É Silver. Ah, Silver! Ah. E a seguir? E a seguir? Amarelo! Amarelo! E como é que se diz em inglês? Amarelo. Yellow, mas isto não é yellow. Isto é dourado. Como é que se diz dourado? Não. Golden. Ai, Golden! Uh! Agora vamos brincar? Sim. Vamos começar aqui por um... olha. Sabes isso o que é? Sim. Como é que é. se chama isso? Quecas. Quecas? <risos> são as cuecas da mãe? Ou são as cuecas do pai? Isso é slime. Slime cor-de-rosa lhe cor-de-rosa Olha vamos misturar aqui sim. Vamos fazer um bolo para o pai sim, sim, sim. Vamos misturar o slime cor-de-rosa A Kika vai mostrar o slime green Mistura tudo por favor Vamos meter uma pitada de brilhantes vermelhos. Mexe. Por favor. Mexe com mais força e energia. Uma pitada de selim roxo. Boa, boa, boa. Que já está. Ah, olha. Já tem. Pimentas azuis <risos> Mexe, mexe, mexe, mexe Um bocadinho de slime cor-de-rosa oh, oh. Parece as cuecas da avó, não é? <risos> agora mexe, mexe, mexe Mexe muito, vamos mexer Agora é com do pai, agora é bem do pai vai, vai Mexe, mexe, mexe, Agora falta uma pitada das mãos do pai aqui a mexer também. Vem pai, vem pai! Mexe, pai! É mexe, pai! <risos> o pai é bruto! O pai é bruto! Um bocadinho! De brilhantes! é esta! Silva! Silva! Silva! Uh! Agora mexe Kika, Kika, faz a calar o maléfico, faz, faz, faz, Vixe. É. Uau! <risos> hein? crianças e em casa, não façam isso sem um adulto. Faz adulto. <risos> Vamos puxar agora? Sim. Olha, giro, todas as cores, olha. Olha, olha Uau. Uau... Que giro, olha, dá. Tá visto, olha. Está viste, olha? A gente mistura tudo. Está <risos> É para lavar roupa! É roupa! <risos> olha os verdades, olha, está tão giro! Está viste? Fazendo decorar o quarto da Kika, não é? O quarto da Kika! Não é? Que giro, aqui mais um bocadinho Ai, meu muito? Viste? Parece o um Pegas Monstros. Lembras dos Pegas Pai. pai? Que a gente brincava quando era bebês. Olha. Vamos despedir dos amigos para a gente continuar a brincar? Oi! Vai. Vamos vamos dar um tchau E dizer aos amigos para não se esquecer de meter um like Não é? Olha, fala com os meninos Para Olha, fazer um like <risos> Olha o pai roubou, vai fazer porcaria Mandar <risos> um like na nossa página E subscrever <risos> <risos> Para nos seguir <risos> Agora vamos atirar ao pai Vá de meninos, obrigada, tchau! Diz a deus! Diz a filha! Diz a deus! tchau! Já desligaste, fechando? Não! Não! Olá. Não na câmera, pá! Desliga! Já tá! Tu podes cortar! E, tô doendo. Ai, se que tu. <laughs> <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> <tis> <tis>